Na expectativa das decisões sobre as taxas de juros nos Estados Unidos e no Brasil, que serão divulgadas nesta quarta-feira, os investidores ficaram um pouco mais cautelosos no primeiro pregão da semana. Pois é, apesar do otimismo todo em torno da bolsa brasileira e do Ibovespa ter permanecido boa parte do tempo acima do patamar dos 111 mil pontos, o principal índice da B3 acabou fechando o dia com uma leve queda de 0,13%. Aos 110.977 pontos. Com relação à guerra comercial entre os Estados Unidos e China, nessa segunda, o ministro do Comércio chinês disse que o país espera fazer um acordo com os Estados Unidos. Lembrando que as exportações chinesas caíram pelo quarto mês consecutivo, o que aumenta a pressão sobre a China para chegar a um consenso logo com Trump. E por falar em Trump, é bom lembrar também que nesse domingo dia 15, teoricamente, devem começar a incidir as sobretaxas sobre a importação dos produtos chineses nos Estados Unidos.